Fala minha galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. bem-vindos ao canal Pseultec Técnico mais uma vez E no vídeo de hoje, quero fazer um comparativo com você aqui e te dar também a minha opinião sobre o fone de ouvido Bluetooth QCY-T4S e também o QCY-T2C, que é esse aqui ó Qual dos dois compensa mais comprar? Qual dos dois tem mais bateria? Qual dos dois eu compraria se eu fosse comprar no dia de hoje? O T4S ou o T2C? Beleza? Então fica nesse vídeo até o final para você acompanhar o que, que vai dar na briga entre esses dois aqui, e também ver de fato qual que combina com você. Então vamos lá, chega de muito papo, quero começar falando sobre o QCYT2C, que é esse aqui. Como você pode perceber, o case dele ó, é mais quadradinho, tá vendo? É um case grande a propósito, mas aqui, ó cabe na mão assim, ó, você quase não vê ele, ó, tá vendo? É maior do que o outro case, mas tem a sua vantagem, por quê? O case dele tem 800 mAh, que equivale a 6 cargas completas no seu fone. Isso quer dizer o quê? Que eu posso usar o meu fone durante 4 horas, que é o uso completo dele, né? Uso 4 é, horas de uso contínuo, acabou a carga dos fones, eu vou botar aqui no case de volta e carregar 6 vezes aí. Tem pessoas que têm o costume de usar somente um fone pareado aí no seu dispositivo. Logicamente que fazendo isso, você vai ter mais tempo de carga, mas é uma opção de cada um. Eu já prefiro usar os dois ao mesmo tempo, tá vendo? Então, usei os dois aí, ó, certinho, fica caroçudo pra fora, fica bem bacana. Encaixadinho, ó, bem vedado. Digamos que eu usei por 4 horas, eu posso botar aqui e carregar ele tranquilamente aí, seis cargas completas no fone, beleza? Então isso aí já é um ponto positivo, o tempo de carga que tem no case e também o tempo de carga contínua que você tem durante o uso com o seu fone, beleza? Terceiro ponto positivo é a tampinha do case, ó. Como você pode perceber, isso aqui é excelente porque evita de você perder os seus fones e também cair resíduos aqui em cima, água, que seja, né? Lama, terra, barro, enfim. Evita de cair água aqui dentro e queimar o seu case aí. Tá legal? É, quarto ponto bacana que eu acho desse fone aqui é que você pode virar o fone ao contrário, o case ao contrário, ó, até sacudir se quiser, ó, que ele não cai os seus fones. Isso porque aqui em cima, na parte superior, como você pode ver aqui, ó, aqui em cima por dentro tem uma placazinha de imã. Isso faz com que magneticamente ele agarre aqui ó, e não solta. Tá vendo? Pode bater que for, que não solta. Tá vendo? Isso é um ponto muito bom, tá? Já que tem fones que não tem essa capinha aqui, como é o caso do QCYT1C, que é esse aqui, ó, tá vendo? Ele não tem essa capinha aqui em cima. Já o T2C tem o T4S também. Então isso aqui pra mim já é uma vantagem absurda na questão de pessoas des é, desastradas, assim como eu, de perder de repente aí os seus fones, até porque são pequenininho tá vendo? Se perder isso aqui, você vai ficar aí é, aleijado aí de um fone, vai ficar sem um fone, né? Então isso aqui é um ponto positivo, beleza? É, outros pontos positivos que eu tenho nesse fone aqui é o ponto à prova d'água, tá? Calma, calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Às vezes eu falo assim, ah, o fone é à prova d'água. Tem gente que pensa que pode molhar o fone e ir para as profundezas do oceano atlântico e que vai ouvir música lá embaixo achando que o bicho é um submarino, mas não é. Não é bem assim, tá? Tanto o T2C, tanto o, T4, o T4S, eles possuem um sistema IP65, que te garante é uma resistência muito grande na questão de água. Ou seja, eu posso tomar banho com fone? Eu não vou falar para você que pode tomar banho com fone, que de repente queima o fone e você vai falar assim, ah lá, o maluco do vídeo falou que pode é, tomar banho com fone, e queimei meu fone, estragou, vai me dar outro. Não, olha só, não pode tomar banho não, tá? Mas eu sou teimoso, eu já tomei banho com os fones, com os dois, aliás, com os três, com esse aqui, com o T4S e também com o T1C, e os três se mantém em perfeito estado até o dia de hoje, funcionando perfeitamente. Não queimaram, estão muito bons aí até o dia de hoje. Então isso prova que a sua capacidade de P65, que a resistência, né, é muito boa. Até porque aqui, ó, aonde sai o buraquinho aqui, ó, tá vendo? Onde tem, tem um buraquinho aqui, não sei se consegue ver, ó, tá vendo? Aqui é o microfone do fone. Aqui dentro tem uma telinha que impede d'água entrar. Aqui também, dentro do fone, aqui dentro, aqui, ó, onde você bota no ouvido, também tem outra telinha, então isso aí impede de entrar água nos fones, mas não quer dizer que não pode entrar, então tudo colabora para de graça de repente você coloca o fone num copo d'água, toma banho e de repente queima, só que a sua é, é, certificação IP65 te garante que você pode molhar ele de repente ali, pegar uma chuva, tá suando, ou jogar na privada igual eu fiz num vídeo aqui, joguei na privada, lavei na pia, mas é só questão de teste, mas vamos lá. E como última parte aí que eu gosto muito do T2C, é porque de fato ele é bem pequenininho. Vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo? Ele é bem retinho, ó. ele é retinho mesmo aqui. E não machuca o meu ouvido. Ao contrário do T4S, que eu já vou mostrar pra vocês como que é ele de fato. Tá vendo? É, tem uns botões aqui em cima, aqui em cima tem um botãozinho. ó, ó. Pode clicar aqui, ó, se consegue ouvir, tá vendo? Aqui tem os comandos. Botei aqui do lado esquerdo. Se eu apertar uma vez, eu pauso a música. Se eu apertar duas vezes, eu volto a música. Se for o fone do lado do direito, se eu apertar uma vez, também pauso a música. Duas vezes, pulo a música. E se eu apertar os dois, pressionar e segurar por cinco segundos, eu desligo tanto um quanto o outro. É, para colocar no case, para desligar, caso esteja ligado, é só você botar aqui que ele desliga sozinho. Beleza, vai ficar acesinho aqui, mas depois vai apagar. Ó, Já apagou, tá vendo? Se tiver carregado, vai apagar de fato. Se tiver é, precisando carregar, vai ficar aceso igual até esse aqui, ó. Mas depois ele apaga também, beleza? Então essa é a vantagem aí do T2C. Agora vamos aí ao T4S. Você percebe que o tamanho de um contra o outro é muito perceptível, cara, ó. Esse aqui, ele é bem menorzinho, tem vantagem e tem também suas desvantagens. A desvantagem dele é a bateria. Esse aqui tem 800 miliamperes, esse aqui tem 400 miliamperes, esse aqui tem seis recargas completas no fone, esse aqui só te dá três recargas. Mas, de fato, o que, é que diferencia um contra o outro? Duas coisas só. Uma é a bateria, como já disse aqui, e a segunda coisa é que esse aqui, por si próprio, tem aí o modo Gamer. No aplicativo da QCY, você pode selecionar o modo Gamer do QCY T4S, e você ter algum tipo de configuração diferente, mexendo nos graves, mexendo nos agudos, enfim. Eu para ser muito sincero para você aqui, não curti muito o modo gamer desse fone aqui. Para mim, conectando ele no celular e ouvindo música ou jogando, deu a mesma coisa que esse aqui. Pode ser que eu esteja meio surdo, não esteja notando diferença aí entre o áudio de um e do outro. Mas não vi diferença. Modo gamer para modo normal, não vi, não vi. Os dois têm graves absurdos. Para você que curte aí ouvir hip-hop, rock, eletrônica, tem graves aí muito bons, tá? Bem equalizado na questão de agudo e médio também, não é nada enjoativo. Curto bastante o áudio dos dois, tá legal? Agora, de fato, o que, que me fez aí odiar esse fone aqui? Não a qualidade dele, nem nada, mas simplesmente o tamanho do fone. Olha só, parece imperceptível, né? Mas preste atenção como que ele é já mais redondo do que o outro, ó. Você consegue perceber aí? A câmera tá focando, não tá focando direito, mas ele é mais redondo que o outro. Ele tem um caroço aqui, ó. Você pode consegue ver aí? Tá vendo aqui? Essa subidinha aqui, ó, esse caroço aqui, ó. Isso aqui incomoda muito no ouvido, incomoda muito. Quando bota aqui, ó, como é que ele fica maior pro pro lado de fora. Ele machuca bem aqui em cima aqui, ó. Se eu coletar esse fone aqui e apertar para poder ele vedar de verdade aqui no ouvido, Vai machucar muito, tanto esse, quanto também o lado direito. Eu não consigo ficar nem meia hora com esses fones aqui no ouvido. O, o T4S. Tá vendo? Cabeçudo, ó. Mas não, não é muito legal. Eu não curti muito. Machucou bastante aqui esse Ossimil aqui, ó. tá Pode ser que, de repente, você tenha a parte é, a auricular aqui maior que a minha. Pode ser que não te machuque. Agora, olha a diferença de um para o outro. Ó, esse aqui... É o T2C, ele é bem retinho aqui, ó, não tem nenhum tipo de caroço nele, ó, então ele é bem reto. E é achatadinho também aqui essa ponta, ó, não sei se você consegue ver aí direitinho, ó, tá vendo? Ele é retinho os dois aqui, é menor. Agora, olha esse aqui, ó, tá vendo? Como que ele é mais é, cabeçudo, ó, ele é grande, cara. Então, no meu ouvido machucou bastante, não curti muito ele não, cara, ó, tá vendo? Olha lá, ó, se Vocês ver aí, ó. Olha lá de frente, ó. E atrás dele aqui, embaixo, tem aquela voltinha que eu falei pra vocês aqui, ó que machucou bastante, coisa que um tem e o outro não tem, tá vendo aí? Você consegue ver, olha lá, tá vendo? Então, cara, particularmente, não curti muito o T4S por causa disso. Isso faz dele um fone ruim? Não, muito pelo contrário, é um fone excelente, gosto muito do T4S, mas se eu tivesse a opção de escolher entre o T2C e o T4S, e sabendo né, desses contratempos aqui do T4S, de fato, não ficaria com ele. E sim, escolheria aí a segunda opção, que é o T2C. Até porque tem muito mais baterias, não machuca aí o ouvido, né? Se você é uma pessoa que não se importa para tamanho de fone, tanto, tanto um quanto o outro vai te atender de qualquer forma, beleza? Lembrando que o link dos dois, se você curtiu um dos dois fones aqui, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, você pode clicar ali e vai ter acesso à mesma loja que eu comprei, tanto um quanto o outro, e vai estar tá recebendo a sua casa aí com 5 a 7 dias aí, beleza? Todos os fones que eu comprei já aqui para o canal, chegaram aí na média de tempo entre 5 a 7 dias. A entrega é bem rápida e segura até, beleza? O link está aqui embaixo na descrição, você pode escolher aí qual que melhor vai te atender e qual você acha aí que pode ser o seu preferido aí, assim como o meu, o meu esse aqui, beleza? Tamo junto aí. Obrigado pela sua atenção, espero que você tenha curtido esse vídeo aqui. Se gostou desse vídeo, do conteúdo, peço que você se inscreva aqui no canal, tá? Deixa o like nesse vídeo aqui, porque isso me ajuda muito a trazer vídeos como esse aqui e outros também, como teste, review, unboxing, enfim. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu!